benéficos espíritos da fortuna, espíritos bons e caritativos que nos amparam, espíritos que encheis de sorte nossos lares e nos prestais ajuda para que todos nossos bens aumentem. Abro as portas da minha casa e te invoco com carinho e confiança. Para que, com Sua presença, me dê a bênção. Encha-me de sorte e felicidade, de progresso e sucesso em tudo o que me propuser. Que meus investimentos funcionem perfeitamente e que a Boa Sorte seja minha aliada. Faça que minhas apostas sejam acertadas. Que os meus números saiam premiados. Que receba consideráveis prêmios nos jogos de azar. E assim, consiga todo o dinheiro que me faz falta para sair de tantos apertos e necessidades. Que eu consiga pagar minhas dívidas com facilidade. Pois os pagamentos urgem e minha economia chegou a ir para o fundo. Faça que possa ter saneada minhas finanças e dos meus seres queridos seja desafogada e tranquila para que assim possa dormir em paz e o meu dia me resulte mais cômodo e esses urgentes momentos de ruínas e desespero fiquem para sempre na lembrança espíritos da fortuna espíritos da boa sorte afastai toda má vibração tudo que for negativo toda má sombra infortúnios e desaventuras enviai para fora todo mal e todo inimigo para que me livre de todo impedimento e desgraça e que possa vir para mim tudo de bom e positivo e fique do meu lado a boa sorte e a ventura. Guiai-me para que saiba apostar bem e ganhe um prêmio gratificante que seja suficiente para tudo que eu preciso. Concedei-me a sensatez e sabedoria para não mal gastar e que saiba administrar bem tudo que eu receba. Trazei às portas dessa casa a saúde e a sorte, enchei-me de boa fortuna e abundância para que possa realizar meus projetos e tudo aquilo que eu sonho e tudo aquilo que eu tenho em mente e que sejam cumpridos os meus desejos sei que o dinheiro não é o principal mas as necessidades são extremas que entre no meu lar um dinheiro extra esse que tanto preciso e me é urgente conseguir para aliviar essa dura situação de carências e poder enfrentar tudo o que devo. Tenho confiança em vocês, afáveis espíritos da fortuna. Encham-me de abundância e prosperidade. E recebam nosso agradecimento através das velas que acenderei para iluminar os caminhos. Que assim seja